Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Daniel E hoje eu queria dar uma super dica para vocês Como a gente trabalha com a ferramenta de alinhamento Que é uma ferramenta muito importante Que você vai usar em todos os seus projetos Vamos lá? Eu estou aqui dentro do Illustrator Com quatro formas Poderia ser um quadrado, poderia ser um texto, Poderia ser qualquer coisa Eu escolhi a coruja Que a gente fez no vídeo anterior Para a gente poder exemplificar Como a gente trabalha com essa ferramenta de alinhamento Uma dica para quem está começando é ir lá no menu janela e aqui trabalhar com alinhar porque esse painelzinho aqui do alinhamento ele facilita o entendimento fica mais fácil você entender por aqui do que se eu selecionar aqui com a seta preta os meus objetos lá na parte de cima da barra de propriedades já aparece aqui o alinhamento também só que estão todos juntos aqui estão separados então é mais simples de você entender aí como é que funciona cada um deles vamos lá então eu tenho vários alinhamentos uma dica, é sempre bom você prestar atenção aonde está a linha, porque essa linha aqui é ela que vai dizer aonde vai ficar alinhado todos os seus objetos. Se ela está do lado esquerdo, significa que eu vou alinhar à esquerda. Se está ao meio, significa que eu quero centralizar. Se está à direita, eu vou alinhar à direita. É só seguir aqui um pouquinho a lógica. Para aparecer lá em cima, na barra de propriedades, ou para poder usar aqui o painel alinhar, eu tenho que selecionar os meus objetos. Seleciono os objetos... Aparece aqui disponível, eu poderia por exemplo, eu quero alinhar todo mundo à esquerda Seleciono aqui todos os meus objetos, clico lá para alinhar à esquerda Ficou um em cima do outro Ou se você acabou fazendo isso aqui, ó, selecionei todos eles, cliquei no centralizar E cliquei no alinhamento vertical centralizado Você pode falar que sumiu seus objetos, mas não sumiu, estão todos aqui embaixo então só tomar cuidado aí na hora que você mandar um objeto para cima do outro. Você vai achar que sumiu, mas está só embaixo. É só você tirar, clicar, segurar e arrastar. Vou selecionar aqui meus objetos. Quero alinhar à esquerda, como a gente estava fazendo. Alinhamento horizontal à esquerda. Alinhei todo mundo à esquerda. Vou dar espaçamento entre um e outro aqui. Uma dica para você movimentar o seu objeto sem sair daquele alinhamento que você colocou é segurar a tecla Shift. Se você não segurar o Shift, seu objeto está aqui dançando. Quando eu seguro o shift, ó, ele dá uma travadinha, mantém o mesmo alinhamento. Então toda vez que você quiser arrastar um objeto e manter no alinhamento anterior, seguro o shift que vai te ajudar muito. Selecionei os quatro objetos e além do alinhamento, eu tenho a opção de distribuir espaçamento. Por exemplo, eu quero o mesmo espaço aqui entre as corujas. Seleciono as quatro corujas e vou clicar em distribuir espaçamento. Distribuir espaçamento de forma vertical. É só observar o ícone. Fez a distribuição certinha aqui dos espaçamentos dos meus objetos. Se eu quiser centralizar, vou deixar assim bagunçado. Seleciona todos eles e aqui eu posso usar o alinhamento vertical centralizado. Se eu quiser também distribuir o espaçamento entre eles, vou clicar distribuição do espaçamento horizontal. E está todo mundo aqui alinhado. Uma outra grande dica aqui, a gente estava aí só alinhando os objetos... Tem como, por exemplo, ó, tem todos esses objetos aqui desalinhados. Eu quero alinhar todos os outros a coruja azul. Eu não quero que ela se movimente. Só que quando eu clico aqui para alinhar, o Illustrator ele pega todos os objetos e cria um alinhamento geral. E acaba tirando a azul aqui do espaço original dela. Caso eu queira manter ela aqui na posição original, eu seleciono todos os meus objetos com a seta preta. Não preciso segurar nada, não preciso segurar Alt, Shift, Option, Command, nada. Só vou clicar, dar um cliquezinho a mais no objeto mestre. O objeto mestre no caso vai ser a cruz azul. Vou dar um clique nela, ela vai ficar com um contorno mais grosso e agora eu poderia mandar alinhar. Ela não vai sair da posição dela. Caso fosse pela rosa ou pela roxinha ali em cima, só seleciono, dou um clique no objeto mestre e agora mando alinhar. Vou mandar alinhar todo mundo aqui ao meio. Vou distribuir espaçamento. Vou agrupar. Por que, que eu vou agrupar? Porque agora eu vou centralizar a página. E se eu simplesmente não agrupo e mando centralizar, alinhará. Alinhará o alinhar objeto-chave ou alinhará a prancheta. Eu quero alinhar a prancheta, que é toda essa parte branca aqui que eu estou trabalhando. Alinhar a prancheta. Agrupei. E aqui eu vou centralizar. Se não tivesse agrupado... Na hora que eu mandar centralizar, ia ficar um em cima do outro. Dei Ctrl Z aqui para voltar. Ctrl G para agrupar. Então, tá aí, gente. Essa é a nossa dica de, de alinhamento. Então, até mais, pessoal.